E aí meus amiguinhos, já tivemos um vídeo falando sobre a Lens Go e eu falei que eu ia voltar com uma novidade. Nós adotamos a Lens Go, adotamos de verdade e dessa vez eu vou falar para você que já passou pelo problema que eu passei também. Nós moramos na cidade de São Paulo, onde temos muitos prédios, muitos sinais de rádio, muita interferência. Quem é que nunca usou um microfone wireless e que teve interrupção picote de sinal por causa de interferência? Eu já passei por isso, eu sei que você também já passou e passou apuros. Mas a Lensgo pensou em nós e criou uma solução. Lensgo 328C. Aqui. Essa belezinha daqui... Para você que ainda não entendeu, sabe por que, que ele salva a gente das interferências dos picotes de rádio? Porque nós usamos cartões micro SD nos transmissores, ou seja, você colocou o lapela na pessoa, você está gravando ela, digamos que na Avenida Paulista ou em qualquer outro lugar que tem muito sinal de rádio, muita interferência, esse áudio picota. Até chegar a sua câmera, até chegar no receiver. E aí, você perdeu a gravação? Você perdeu o momento? Não. Com o Lens Go 328C, você recorre o cartão de memória que está dentro dele e você tem o áudio lá gravadinho, sem picote, porque foi direto da malha para o seu transmitter. E aí eu te pergunto, vamos ver o que vem aqui dentro? Sai daí, vamos abrir logo que eu tô ansioso. E o que, que nós temos aqui, ó. Aqui você tem, você tem uma carta da Lensgo para você. Você pode ler à vontade. Eu não vou ler porque eu não entendo esse idioma. Temos o manual de prática, que eu sei que você vai ler depois. Não preciso ler agora. Temos a questão da certificação para termo de garantia. E temos os nossos queridos microfones que irão nos salvar das interferências bom esse é o conteúdo que vem dentro dessa caixa e nós vamos ver passo a passo como montar isso aqui como colocar para usar e vamos lá o que interessa que estão as nossas belezinhas, ok? Como de praxe, procedimento padrão de todo lapela sem fio. Nós temos as malhas. Precisamos conectar os nossos transmissores, os nossos transmitters. E já no receiver nós temos o nosso cabo P2. Queremos conectar ele diretamente à câmera. Ele vem com a pecinha aqui para que possamos conectar na sapata. Que é muito simples, galera. Simplesmente uma pressãozinha, é um gancho, aqui, fazer uma pressão no arame, acabou, já era. Conectar diretamente na sapata de sua câmera e já foi, ok? Já estão com pilhas conectados como vocês podem ver aí no insert que eu estou mostrando agora. E uma coisa muito legal que eu já mostrei, são que os nossos transmissores agora podem ter um cartão sd de até 32 gigabytes inseridos nele e eles vão gravar o conteúdo diretamente no cartão micro sd ao mesmo tempo em que estão enviando o sinal também para o seu receiver e sua câmera vai estar tá registrando anexando ao vídeo ok sabe quando está gravando a pessoa está falando e de repente no meio do áudio você escuta um. É justamente o áudio picotando. E aí você recorre o cartão micro SD e você tem essa situação totalmente solucionada. Muito simples. Então, primeiramente vamos aqui no nosso receiver. Galera, receptor, esse é o que fica na câmera recebendo o sinal dos transmitters, dos transmissores que estarão com as pessoas. Então, ligamos aqui. E você vai poder ver no visor, aqui embaixo, justamente o que As duas unidades que nós temos aqui. Elas não estão preenchidas, ou seja, estão desligadas. A partir do momento que eu ligo, repara que aqui ele vai acender a unidade referente ao que eu tiver ligado. Lá vamos nós. Preencheu. E agora quando ligar o próximo, veremos que ele irá preencher o que está ao lado, esse aqui, preencheu, ou seja, ele está devidamente conectado aos dois lapelas. Você sabe o que isso aqui tem de mais legal? Você consegue colocar duas pessoas conversando, uma com um lapela outra com outro, isso aqui conectado à sua câmera, esse receiver, e você terá o áudio das duas pessoas no vídeo. Aí você me pergunta, mas como isso pode acontecer? Como é que eu vou ter duas pessoas falando na mesma track de áudio? Calma. Você vai ter left e right. No left você terá um lapela, no right você terá o outro da pela. Então simplesmente usando Final Cut ou Premiere você pode duplicar a sua track de áudio e manda uma delas replicar o lado esquerdo e a outra replicar o lado direito. Dessa forma você terá duas tracks de áudio completamente independentes uma da outra. Uma com left duplicado funcionando como mono left right e a outra com right duplicado funcionado funcionando como mono em Left e Right também. Agora eu vou pedir a nossa produção que mais uma vez nos ajude e mande a 7S2 para que possamos plugar o nosso Lens Go 328C e mostrar a qualidade desse áudio. Por favor, produção, a 7S2. Figurinha repetida de um completo álbum. Pega aqui então. a Black Magic Pocket 4K. Puta, bicho. Não podia ser a... Além do mais, com a lente anamórfica, galera. Tá vendo essa lente anamórfica aqui? 50mm 18 ela é justamente anamórfica. É isso mesmo que vocês estão vendo. Vai sair um review sobre ela, hein? Vai sair um review. Isso aqui é a versão demo da lente. Mas vamos voltar para o Lens Go, que é o que importa. Bom, amiguinhos, conforme a nossa produção chique pediu, estamos aqui mostrando a nossa Blackmagic 4K. Eu estou usando um microfone. Vou mostrar para vocês aqui o nosso amigo <risos> Guga Barreto. E aí, minha está... voz está saindo olha, bem? Cara, é impossível fazer isso sem mostrar essa lente anamórfica. Olha o microfone, olha, olha esses flares anamórficos aqui funcionando. Eu fico até mais bonito, né? Você, não, na verdade você ficou bonito, não ficou mais bonito. <risos> Bom, podemos ver aqui embaixo a frequência do meu microfone. Agora fala aí, Guga. Alô, som, som, testando, som E quando eu falo, ou seja, você consegue ver claramente o volume do left e o volume do right Trabalhando de formas diferentes, ok? Pronto E o mais legal é que ele vem com portas USB-C, ou seja Quando suas baterias estão começando a descarregar, que são baterias do tipo AA, pilhas AA você conecta cabo USB-C e ele recarrega. E aqui eu vou terminar dizendo a você que contacte, ligue, visite o site, siga a Worldview nas redes sociais, vá até a loja, converse com eles, conheça toda a linha que a Lens Go tem para oferecer, que com certeza algum modelo vai atender a sua necessidade como esse aqui, Caiu perfeito para a house para as nossas produções, quando nós temos que gravar duas pessoas ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida que esse aqui é o microfone perfeito para livrar a gente dos apuros das interferências que a gente sabe que na Paulista a gente tem de montão, ok? E é isso aí, então valeu galera, até a próxima, é nóis!